A polícia no batalhão, fazendo a segurança pública da cidade. E não dentro de escola, aquela cena de ameaça arrebentar um aluno dentro da escola O policial dá voz de prisão para um adolescente daquela forma porque discorda dele Eles estão tratando as nossas escolas como cadeias Tem semana que a polícia manda cinco alunos para DCA Você imagina uma escola onde os conflitos disciplinares são resolvidos dentro da delegacia da criança e do adolescente É engraçado que o povo quer silenciar os professores, mas não quer silenciar Inicial autoritarismo e a repressão. E nós esperamos uma posição da secretária de educação, que até aqui tem sido absolutamente omissa. Quem tem que estar em sala de aula é professor ou professora. Quem tem que comandar a escola é pedagogo pedagoga. Escola não é cadeia. E o nosso mandato e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa vai atuar e vai atuar com firmeza nesse caso.